E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, como vocês podem observar aí, está chovendo E a previsão, segundo os especialistas, é que pode ocorrer aparições de tornado aqui em Los Santos E eu estou aqui com a minha família, porque para evitar qualquer tragédia, vamos tentar pegar um voo antes que ele apareça. Então o tempo tá, tá chovendo muito. Galera, infelizmente os voos foram todos cancelados. Eu não sei o que fazer para sair da cidade. E o taxista bateu no meu carro. Olha só. Tá maluco, cara. O taxista bateu no meu carro. Eu não sei o que fazer, cara. Não sei o que fazer. Vou ligar para alguns contatos ver... Meu Deus, o que tá acontecendo? Caramba! Olha isso, o tornado, galera! Meu Deus! Ele se formou no mar! Caraca! Olha o tamanho disso! Caraca, olha o tamanho do tornado! Eu preciso sair por aqui, eu vou sair por aqui. Acabei dando a volta, me perdi, me perdi. não sair por aqui, não sair por aqui nossa cara tá tremendo muito galera eu acho que é terremoto isso eu acho que é terremoto tem muita chance de olha o tamanho do tornado tem muita chance de, de... de tsunami tem muita chance de... De... de acontecer de tsunami vamos sair daqui aí não não, não! nossa capotei o carro meu deus meu deus o capotei o carro e agora e agora e agora? E agora? E agora? Eu capotei o carro Eu capotei o carro eu tenho... eu... Meu Deus do céu, o que, que eu faço agora? Eu vou ter que Vou ter que usar a força aqui, galera Vou ter que usar a força aqui Olha só O tamanho tá do tornado cara. Eu capotei o carro Eu não acredito Vem, gente, vem, gente eu Não quero perder minha família, as pessoas que amam. amo Sai daí, sai daí Meu Deus, o carro tá muito preto Tá muito próximo Corre, corre, corre, gente Vocês vão ser atropelados Meu Deus, olha só, galera Olha isso, olha isso vou Eu vou ter que roubar um carro aqui Não, vou... Não vai ter jeito Vai ter jeito essa, essa... Meu Deus, eu fui atropelado A polícia foi acionada Cadê minha família? O tornado destruiu tudo, cara Vocês roubou um carro de quatro portas Para, Para, para, para, para minha família tá ali Preciso roubar um carro aqui Para Ninguém para, ninguém para Meu Deus, meu Deus, entra Nossa Não acredito A minha filha A13 foi baleada Meu Deus sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai Meu Deus, eu perdi minha filha Perdi minha filha, a polícia tá atrás de mim. A situação tá cada vez mais difícil. Vamos sair daqui, gente. Vamos sair daqui, gente. Vamos sair daqui. Vamos sair... Amanda e o Jimmy foram resgatados. Vai sair um avião da cidade que está lá no aeroporto, próximo do, da casa do Trevor. Na região norte da cidade. A gente precisa chegar lá antes. É, da uma hora da tarde para poder sair. Agora é exatamente 5 horas da manhã, então a gente tem tempo. Eu vim aqui para a cidade para ver se a gente consegue encontrar a Tracy. Não sabemos o que realmente aconteceu, se ela conseguiu sobreviver. Mas... Mas ainda a cidade, se vê que a luz está funcionando ainda. E ainda tem muita gente aqui. Meu Deus, cara. Sai da frente gente. Eu não sei como é que tá a situação lá para baixo. Se eu não me engano, acho que foi pra cá que ela. Eu não sei se ela foi atropelada, se ela foi baleada. Vamos ver se a gente encontra ela em algum lugar. Não, não, não, não! Vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira! Nossa! Sai, sai, sai, sai, sai! Tsunami, galera! Tsunami! Meu Deus, meu Deus! Tsunami! Olha a situação do carro de tsunami. os terremotos a moto de aqui, O Jimmy e a. e a Amanda já tá lá. Aonde vai sair o avião da cidade. E infelizmente uhum. perdemos ela. As ondas estão chegando aqui. Olha o tamanho das ondas. Olha o tamanho das ondas. O bom é que esse carro ele consegue. Passar por elas aqui, pelo menos nessa parte. Olha o tamanho das ondas. Meu Deus, eu vou, eu vou tentar ir em casa. Vou tentar ir em casa. Vai que ela. Meu Deus, não, não, não, não, não. Não, não, não, não. Sai, sai, sai, sai. Esse carro resiste bem. Pifou o carro. Pifou o carro. Meu Deus do céu. O <risos> que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos ver se ela tá aqui, ó, porque ali, ó, vocês vão ver que a onda, ela tá, ela tá chegando até ali, ó Vamos ver se a Tracy vai estar aqui em casa, Tracy, Tracy Vamos ver se ela tá aqui, o Michael tá ali Olha ela ali, galera, olha ela ali, galera Boa, boa Sai da frente Para carro, para carro Vamos pegar aqui a rodovia Bom, galera, parece que tá mais tranquilo nossa, o tempo. O tempo fechou de novo, cara. Que isso? É o fim do mundo! Vocês viram? Nossa! Galera! Olha isso, cara! Tá chovendo meteoros. Tá chovendo meteoros. Nossa! É o fim. Meu Deus! Ei, ei. Meu, de... Meu Deus, olha o tamanho disso, cara! Olha o tamanho disso! Meu Deus, olha a situação do carro. Como ficou. Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Galera, não sei se vai, vai ser possível fugir. Olha o tamanho disso. Meu Deus, sai, sai, sai, sai. Meu Deus, olha... Caraca. Olha o tamanho dos meteoros. Olha isso. Olha a situação do carro. Nossa, galera, sai, sai, sai, sai, sai Tá chovendo meteoro O mundo tá acabando O mundo tá acabando Não é possível, tornado, tsunami E agora o meteoro, o mundo tá acabando, galera O avião tá ali, galera O avião tá ali Provavelmente a Amanda e o pessoal Já estão tudo lá dentro Conseguimos chegar a tempo, o avião já tá saindo Os meteoros Quase nos matou E a gente vai acabar saindo daqui agora eu não sei. Posso dizer que o meteoro desse pata no, no, no avião. E se isso acontecer, vai ser uma tragédia. Toda a minha família... Meu... Uou! O meteoro caiu. Não conseguimos sobreviver, galera. Acabou. O fim do mundo. Bom, galera. Infelizmente, a família do Maicon não conseguiu sobreviver. Você viu que na hora que a gente estava saindo com o avião... É, Caiu um meteoro em cima, explodiu, matando todo mundo. Nós vamos finalizar esse vídeo, finalizar esse vídeo por aqui. Vamos dar uma passada lá em Los Santos, para ver como é que tá a situação lá. Como vocês podem ver aí, ó, a chuva de meteoros e... Provavelmente o tsunami ainda está lá, alagando toda a cidade. E o furacão também, ou seja... Foi o fim do mundo, acabou, então tem mais possibilidade de vida na terra, a não ser aqueles que foram para os bunkers. O negócio é o seguinte, se vocês quiserem mais vídeos assim, é só você sugerir que a gente pode inventar várias outras coisas legais para fazer aqui no GTA V. Meu Deus do céu, eita, eita, eita, nossa quase, quase pegou em mim, quase pegou em mim. Vamos, vamos ver como é que tá aqui a, a situação de Los Santos. Olha isso. Toda destruída, galera. Toda destruída, toda acabada. É, moleque. A gente sobreviveu ao tsunami. Sobrevivemos a... ao tornado. Mas, infelizmente, não conseguimos sobreviver a... Ao meteoro, mano, não teve como Infelizmente não teve jeito Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado E se gostou Já sabe, clica no gostei Meu Deus O tornado aqui, cara O tornado aqui, ai, ai, ai, ai, ai, ai. ai, ai, ai. Olha lá, olha lá, galera O tornado me O tornado me puxou, cara Caraca, olha a situação, velho Olha isso Santos toda devastada, toda destruída por um tornado, um tsunami e uma chuva de meteoros. Então, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado aí, galera, por assistir. Até uma próxima. Olha onde a gente parou o avião. Até uma próxima e fui!